Final alternativo. Originalmente nós tínhamos isso em mente para que o corpo de Wander crescesse cada vez que ele derrotasse um colosso. E estávamos pensando em fazer algo nos moldes de Beauty and the Beast. A garota acordada, ainda incapaz de ver, procuraria Wander, mas sua forma havia mudado. Enquanto você se perguntava o que veria a seguir, a forma alterada de Wander foi o preço que ele teve que pagar, algo que não poderia ser desfeito. Os chifres que crescem da cabeça de Wander nos primeiros filmes piloto do jogo são um remanescente disso. Sem Ico, pode ter havido outro final diferente. Eu entendo. Ele é um artesão. É um trabalhador solitário, eu também sou. É, mas... É como eu falo. Equipes são boas para títulos de ação, mas quando é algo conceitual, é preciso um pouco de loucura. E é melhor com uma cabeça só.